Bom, tropa, mais um dia da nossa economia indo ladeira abaixo. Nem mais a esquerda, como eu vou mostrar para vocês, está conseguindo passar pano para tudo isso. Na verdade, nem entre o próprio PT, nem o próprio Maldade, né? o Haddad, simplesmente também não está conseguindo mais passar pano. Qual que é o problema do Dilma? Ele enlouqueceu ou ele está tão confiante em ter a mídia podre do seu lado que ele não se importa mais com nada? A mídia podre, essa mesma, talvez com a ausência de Bolsonaro, comece a passar fome. Comece a ver que, rei, hey, fica passando pano o Lula não vai ser tão lucrativo assim. Pode ser que as agências de publicidade, propaganda, fiquem inchadas com o dinheiro do Estado novamente, mas... Não funciona na era dos cliques, meus queridos. Qualquer mídia que dependa de cliques e não do dinheiro do governo está passando fome nesse momento. Quanto você consegue ficar reciclando o assunto Bolsonaro todo dia? Não tem uma criatividade não, parceiro. Então primeiro eu mostro para vocês. Nos últimos cinco dias o Ibovespa né? acabou de cair mais um pouco. Caiu 4,28% só nos últimos cinco dias. Qualquer país sério, qualquer economia nesse mundo que se leve a sério, já estaria declarando estado de emergência, que vamos ter ali uma recessão. O próprio Dilma já começa a culpar essa recessão no Banco Central, como mostramos aqui. Tá maluco, cara? Tá fora de si, certo? O dólar aqui já explode, certo? Em um dia aqui já tá subindo um monte. E continua subindo, e como nós vimos que a esquerda é né, falou, oh, faz o L. O dólar tá menor de 5, tá abaixo de 5, então faz o um L novamente aqui. que ele não para de crescer, certo? E aí, vamos aqui ao site da mídia podre da UOL e tá na capa, gente. Fala de Lula do Dilma sobre o Banco Central. Mostra, fa mostra falta de sintonia com a maldade, diz Kassab. tá aqui na capa dele, certo? Com competência em cheque por Lula, chefe do BC pode ser exonerado por causa da inflação. Ah, porque ele é um cara mal né? Ele, ele simplesmente é da livre iniciativa. Então temos aqui a matéria, certo? No site de esquerda, dá para acreditar? O Kassab disse, o presidente Dilma nesses primeiros dias tem demonstrado em relação à economia que quer dar uma guinada. Isso é muito perigoso. Está faltando sintonia entre ele e o ministro da Fazenda, o Haddad, a maldade. Pode gerar entre os investidores uma intranquilidade insegurança. Não é bom para o país. Oh, really, meu? Quem poderia imaginar uma coisa dessa? Quando o presidente da República se manifesta em relação à economia, Conforme o teor da manifestação, é um gatilho para que a inflação possa recruceder. Os juros subam, o dólar suba. Ele tem que tomar muito cuidado, declarou. E também disse, essa falta de identidade do presidente com ministros é ruim. A manifestação sobre o Banco Central é muito ruim. Não pode ficar dando manifestações que geram incertezas no mercado. O mercado é um investidor, que gera emprego, produção. Essas manifestações não contribuem para a segurança que essas pessoas precisam. Então tá na mídia toda aí falando, mano. Tá na UOL, tá? Não é um site de esquerda, não. Tá na UOL já declarando, ferrou, mano. Esse cara é maluco, tem que parar de falar, digo. Tava tudo bem até você não falar nada, certo? O que aconteceu? O que aconteceu? A mídia podre, junto com seus especialistas da Faria Lima, né, Beautiful People, dizia que o Dilma ia ser um cara sensato, que ele ia ficar jogando o jogo da economia, que o passado dele de comunista revolucionário tinha sido deixado para trás, que ele aprendeu com os erros do BNDES caramba, tá fazendo tudo igual, só que piorado, fé. sabe? É insano, é insano esse Dilma, quer destruir a economia, mas ele não tá nem aí, porque ele já viu que ele pode fazer qualquer coisa, ele é intocável, ele não vai ser preso, ele não vai ter a mídia atacando ele, não, vamos fazer uma notinha aqui simplesmente, safado, tá? Aqui estamos na CNN Brasil, pra vocês verem outro site, tá dizendo... Haddad ameniza críticas do governo ao Banco Central e veata do Copom mais amigável. O próprio maldade, cara, Haddad, velho, falando, mano, o que esse Dilma tá falando? Não, não, não, não, se preocupe que o Dilma tá falando, não. Eu, eu, eu, vou, eu vou tentar reverter as coisas aqui. What? que? Você tá vendo que tá acontecendo, cara? O Haddad tendo que amenizar as merdas que o Dilma fala para a economia simplesmente não entrar em desespero, certo? Mas, evidentemente, as pessoas saem correndo para as colinas. E aí eu vou em outro site, né, aqui da UOL, da Mônica Bergamo, que passou quatro anos atacando o Bolsonaro incansavelmente, certo? E aí a matéria... Presidente do Banco Central pode ser exonerado por descumprir metas de inflação e tem competência questionada pelo governo Lula. Aqui já declarando guerra, véio. já estão declarando guerra. Fala, não, isso, aí, isso aí não funciona, isso aí é livre iniciativa, a gente precisa de um Estado comunista tá? que simplesmente controla a inflação, né? gerando mais dinheiro e depois mais inflação, só que aí você muda as coisas e taxa os valores e vira uma Venezuela da noite para o dia. De repente a inflação não importa mais. Porque o Estado que vai ficar imprimindo dinheiro dizendo quanto que você pode receber na sua casa. Tá maluco, cara. O Dilma tá perdendo a consciência. E aqui, já um site de direita no Terra Brasil Notícias, diz assim, Lula escolhe política econômica que já deu errado antes, diz o ex-presidente do Banco Central. Como vocês veem, né, os sites de esquerda só dão uma opinião do máximo da maldade ali ou de um centrão. Aqui você tem o próprio Gustavo Loyola, certo? que é um ex-presidente do Banco Central, dizendo o seguinte, talvez a questão do presidente Dilma com o Banco Central seja mais psiquiátrica do que de fato econômica. Não sei porque Dilma busca o um modelo que deu errado e abandona o um modelo que deu certo, diz Loyola. E eu vou te explicar, porque ele não tá nem aí pra economia. Ele quer que o BNDES dê mais dinheiro lá pros seus amigos da Venezuela. E foda-se o Brasil. Ele vai passar Big Brother na cara de todo mundo e o povo vai aceitar a goela abaixo. Certo? Só vai sentir quando tiver um desemprego. Mas aí ele já tem a solução. Foi culpa do Bolsonaro. Foi culpa do Bolsonaro. O Bolsonaro. Meu Deus, cara. O primeiro mandato dele foi muito bom em termos econômicos. Se ele não interferiu no Banco Central no primeiro mandato, por que vai interferir agora? Só porque o Banco Central tem uma autonomia formal? Eu acho que é difícil de explicar a atitude do presidente do ponto de vista racional. A verdade é que ele está escolhendo o um modelo que deu errado da ex-presidenta Dilma Rousseff. Na visão do ex-presidente do Banco Central, a autarquia desempenha um excelente trabalho no controle da escalada inflacionária e tem toda a razão de manter juros em 13,75%. As expectativas de inflação não desculpa, de inflação estão acima da meta, as perspectivas são negativas do ponto de vista fiscal e as próprias palavras do presidente da república, totalmente equivocadas, só fazem piorar a situação porque aumentam as incertezas, afetam preços dos ativos, isso dificulta o trabalho do Banco Central tem mais um aí falando, certo? Aí aqui fala sobre a briga que o Dilma vai ter com o Senado. Vai ter uma forte oposição no Senado, pelo jeito, né? Porque o povo lá não é maluco, do mesmo nível... E vamos lá, vamos lá, se você consegue ter controle total do Banco Central, que é o objetivo do Dilma, ele sabe que se deixar, a inflação vai ficar lá para o alto, e a inflação estando lá para o alto, as pessoas vão reclamar justamente com ele, e ele vai ser empichado pelo próprio centrão. Então já estão criando a armadilha para ele, ele precisa ter controle do Banco Central e falar, não, agora os valores vão ser como eu quiser, o júri vai ser como eu quiser, não interessa a gente ficar com caixa vermelha pro resto da eternidade. Foda-se, eu vou imprimir mais dinheiro, diz ele. Amigos de Lula, aqui nessa notícia diz, Venezuela, Moçambique e Cuba devem 5,3 bilhões ao BNDES, que o Dilma chamou de fake news, porque eles ainda vão pagar. Não, não, eles não deixaram de pagar, eles ainda vão pagar, mesmo que não tenham pago nos últimos anos. A culpa também é do Bolsonaro, a culpa é de Bolsonaro, meu. Eles não pagaram porque o Bolsonaro é de direito, meu, é conservador. Filhos de uma puta, não é mesmo? É o que a gente tem para falar desses caras. Por último, quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Apoie o canal através da nossa sexta rifa. Rumo aí as 150 rifas compradas. Tamo junto. Também rumo aí os 300 mil seguidores. E até a próxima. Tchau, tchau.